Estamos aqui mais um dia de, de luta juntamente com o Conselho Federal de Psicologia para a regulamentação da Lei 3.935, que inclui assistentes sociais e psicólogos na educação básica. Hoje foi um dia de, de visitas, né? que, ó, pela manhã estivemos na Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes eh, Municipais de Educação. E atendidas pelo seu presidente, fomos muito bem recebidas e ele compreendeu a nossa demanda e se colocou à disposição para capilarizar essa nossa ideia, essa nossa lei, dentro dos 5 mil cofundos simples que são criados a essa entidade. Agora, tarde, nós estamos aqui no MEC, acabamos de sair de uma reunião com o Secretário Nacional de Educação Básica, né? que a princípio né, se dispôs a fazer a mediação junto ao um DIME e uh, o Conselho Nacional de Gestores Estaduais das Secretarias de Estado de Educação. Então, estamos aí, precisamos do envolvimento de cada profissional lá na ponta, nos seus municípios, nos estados, porque a luta, essa nova etapa, ela apenas está começando. Inclusive, quero destacar que não apenas o Conselho Regional Federal de Serviço Social e o Conselho Federal de Psicologia, mas também outras entidades da psicologia, né? Como a BRAPE, a ABEP, a BEPSI, né? a FENAPSE, porque essa luta é de todos nós. Música